Fala galerinha, eu sou Norberto, esse aqui é mais um vídeo do Elefante Literário e hoje eu vim fazer mais um unboxing da caixinha que acabou de chegar, do jeito que eu tava, eu só fiz pegar e ligar a câmera pra mostrar aqui a vocês, pois estou empolgado pra abrir essa caixinha pela primeira vez, que é a caixinha da editora Trama, a famosa, conhecida Trama Box. Essa aqui, se eu não me engano, é edição já de dezembro, porque eu assinei antes do mês terminar. Então, acredito que é isso. Já viria a caixinha de, do, daquele mês, né, de dezembro. E pronto. Mas vamos pra frente. Deixa eu só achar minha tesoura aqui. Hum. Aparecer não a tesoura? Bom, não sei. Vamos ver se eu consigo abrir com a mão mesmo aqui. Tem só um Durex. Pera aí. De volta com a chave de fenda, a famosa. Tá hora furando o livro todinho. Ah, só que me faltava. A Trama Box, ela tem essa proposta, né, de ser só livros de thriller. Ou livros que tem um suspense de alguma maneira. Livros que são tipo suspense psicológico. Ou livros de, de terror, até. Livros policiais. Mais livros nessa área. Se eu não me engano, são todos mais voltados pra esse gênero. E se eu não me engano mais, ainda são todos thriller mesmo. Que são categorizados. Aqui estão as coisas da caixinha. Vamos abrir aos poucos. Ai, ah, que massa! É um. Esse brinde é um suporte de livro para colocar em instante. Se eu consigo abrir aqui assim. Trama box. Eu vou colocar ele naquela prateleira porque os livros eu coloco deitados. Aí com isso aqui eu vou poder colocar eles em pé, em pezinhos assim. Gostei. Veio um cartão postal. Pecados mortais. Que eu não sei se é o nome do livro ou se é só uma vibe, um conceito. Aí veio uma cartinha. Olá Tramer. Um lá, ah, olha isso aqui, vem explicando aqui nesse nesse panfletinho personalizado. Aqui você vai conhecer narrativas dos principais subgêneros do nosso universo thriller, que são crime thriller, histórias que trazem um crime, thriller psicológico, thriller de ação, onde tem perseguição, invasão, não sei o que, não sei o que, e thriller histórico. Porque da Antiguidade à Segunda Guerra Mundial, se tem um crime, tá valendo. Legal, e cada um deles tem um, um símbolozinho diferente, um logozinho diferente, que são identificáveis por, por essas marquinhas. Enfim, só é meio difícil pra mim pronunciar todos esses nomes em inglês. Se fosse em português, seria assim, mais prático. <risos> Mas é sobre isso. Vamos lá, soltar essa caixa que meu ombro já tá doendo. Veio um calendário 2022 que eu amo, calendários. Pra ficar olhando datas, não sei o que marcando as coisas. Já vou montar aqui, se eu conseguir. Ele tem umas ilustrações que são... 2022 está chegando, com ele muitas novas histórias. Tico vindo a passar todos os meses ao meu lado. Eu acho que cada mês tem uma ilustração que que remete a um livro. Eu não tenho certeza se é isso, mas, enfim, os meses têm ilustrações como essa. São mais ou menos... Do mesmo jeito, eu já vou colocar aqui atrás. Ah, e lembrei que inclusive nessa caixinha uh, vinha um livro, o um livro que vem da caixinha, e um livro extra, que inclusive tô com ele na mão agora, e é um livro que eu queria ler bastante, que eu fiquei bastante curioso, as pessoas falam super bem, que é Onde Está Daisy Mason? Um caso do detetive Adam Foley escrito por Cara Hunter. Pra quem ainda não tinha visto de perto essa edição, esta aqui é a carinha dela. Ela tem 330 páginas, mais ou menos. Como é possível uma criança desaparecer sem deixar rastros? Então é isso. Daisy mês é uma criança que desapareceu. Eu já vi aqui que o livro se alterna entre a prosa. Em alguns momentos, umas... tipo entrevistas, mensagens. Achei legal. Tô curioso para esse livro aqui. Mas vamos embora ao livro principal, né? O que... Realmente, era pra vir na caixa. Hum... Olha, um detalhe que é legal, acho, observar. Na... Em outras caixinhas... No caso, uma caixinha da TAG, né? Que é aqui que eu assinava antes. Zerou o ano, ele volta a contagem pra o livro do número 1 daquele ano. Esse aqui que eu recebi, apesar de ser, eu acho, <risos> a caixinha de, do mês de dezembro, é, o livro é do número 3. Porque foi lançado antes, né? Foi lançado em, sei lá, outubro, novembro. Foi lançado em outubro a Trauma box então já teve duas. E esse aqui é o terceiro livro. Vamos lá, vamos abrir aqui a caixinha. Isso aqui não é o livro, inclusive, né? É só... Luva que envolve... Menina, eu gostei porque eu li... Eh, o conjunto, esse conjunto aqui de, de luva, de boxezinho... Primeiro que ele vem ilustrado, né? Por dentro. vem uma revistinha junto. Já, já eu vou ver. E o livro também vem no plástico. Então... Se você... Tipo assim, né? Não quer ler agora, você deixa aqui no plástico. Porque normalmente vem tudo embalado num plástico só, né? Achei legal. Será que eu vou abrir agora? Eu vou abrir agora, que é o primeiro mesmo. É bom que eu já conheço mais um pouquinho sobre diagramação... Da editora, veja como são as coisas. Pecados Mortais, de Maria Gronde. Essa capa é horripilante. <risos> feinha, feinha, mas a edição muito boa por dentro. Diagramação legal, inclusive ilustrada. Eu pensei que a capa seria esse lobo aqui, que tá aqui na folha de guarda. Eu acharia até mais legal. Mas se bem que é meio, meio perturbador até, né, essa pessoa com essa máscara aqui. Bom, é isso. Essa é a lição. Atrás, pra quem quiser ler as informações, vai dando pause e vai lendo aí, ó. E aí pronto. Esse aqui é um da categoria Crime Thriller. Thriller com crime, que é essa marquinha aqui embaixo. A revistinha que vem normalmente, né, que já é padrão, com conteúdos a mais sobre o livro, é... Não, não é. Ah, que legal. Isso aqui é com informações sobre a autora, certo? Ah, e fala sobre a Alice no País das Maravilhas, então pode ser que tenha a ver na história. Pera aí, aqui é calendário, não sei o quê. Mas vem uns games, tipo jogo de sete erros de Alice, caça-palavras e Dominox pra ir encaixando as palavras de acordo com a quantidade de letras. Parabéns, gostei. Aí vem mais caça-palavra, criptograma que eu amo, inclusive, não sei o que, não sei o que. Pronto. Esse aqui é o conteúdo dessa revistinha, revistinha interativa. Aí pronto, pecados mortais, a vida é um pesadelo, os fracos não sobrevivem. É, gato, tá pensando que é fácil, né? Não. Acabou a cara doce. Esse foi o livrinho da caixinha de dezembro, da Trama Box, com todas as coisas que ó, o acompanham. Peraí, como é? Vem mais o quê? Hum, esse aqui que é o... <risos> Eu vou botar assim, espera e o calendário que tava aqui atrás. Esse aqui é o conteúdo, para quem tinha curiosidade de saber, agora a gente tá sabendo. O que é que vem. Ah, e ainda veio o, o outro livro, né? brindo Que eu vou deixar aqui junto. Daqui a pouco eu vou ter que organizar essa tanto de algum jeito. Só vocês verem aqui, tá um caos. Dá pra ver mais ou menos, né? Não, aqui tá arrumadinho. Ei, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Uh, deixa aqui nos comentários se você já leu algum livro da editora Trama, qual livro você me recomenda, né? o que, é que você acha, por exemplo, de Daisy Mason, se já conhece ou não. Se tem curiosidade de saber também, se tem interesse de assinar a caixinha da Trama Box, fica aí a informação né, do que é que vem nela. Siga o Elefante Literário nas redes sociais e fica ligado que já já tem vídeo por aqui no canal. Valeu!